Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma bricoala inserida na nossa agenda Dias da Casa Sustentável. Nesta bricoala vamos ensinar a renovar os móveis da nossa casa. Aproveitem as nossas dicas para pôr em prática tudo o que vão aqui aprender e renovar os móveis lá de casa. Já sabem, qualquer dúvida, qualquer questão, é a ser colocado nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Nós respondemos no decorrer da nossa Bricola, senão mais tarde, damos resposta às vossas perguntas. E para nos dar as nossas dicas, os nossos truques, temos um colega da loja da Alfrigide. Duas boas-vindas ao Gerson Costa. Olá, olá Gerson, boa tarde. Olá, olá, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite e estás aqui presente nos dias da Casa Sustentável. Uhum. Bem-vindo. Muito obrigado. Como o Rui disse, estamos em dias da Casa Sustentável e hoje vamos aqui dar umas dicas, ilustrar como podemos renovar os nossos móveis em casa. É um tipo de processo muito divertido, onde todos nós podemos partilhar com amigos e, e familiares e algo muito, muito, muito, muito bom de se, de se fazer em casa. Então nós temos aqui algumas, algumas madeiras que vamos ilustrar e mostrar praticamente como é que podemos começar o processo da renovação dos móveis. Neste caso, que móvel é que é? É assim. Nós temos aqui vários tipos de móveis. Uhum. Rui, isso é muito Traceste, importante. Exatamente, amostra, não trouxe não? já algumas coisas para ilustrar. E temos que ter atenção que existem vários tipos de móvel. Temos este móvel, que é um móvel laminado. É muito importante nós em casa saber que tipo de móvel nós temos uhum. para poder trabalhar com os Como produtos. o móvel, temos ver o nosso, exatamente, o exatamente, nosso produto boa. adequado. Exatamente. Temos aqui um móvel laminado. Temos aqui uma espécie de madeira já com cera, temos aqui com, com verniz e já com tinta. Então, eu estou em casa, Rui, e quero renovar os meus móveis e fico a me perguntar como é que eu faço para renovar os meus móveis? É muito simples. A primeira coisa que temos que fazer é saber que tipo de produto tem, ou seja, se tem cera, se tem verniz ou, neste caso, é notório, a tinta. Numa primeira fase, vamos mostrar este produto que é o laminado, nós podemos ver que o laminado é uma, é uma madeira já prensada. até é um dos que suscita mais dúvidas, não é? Exatamente, sim, sim, aquela, sim. Nós sempre aquela dúvida de como é laminado, se Exatamente. vai aderir. Vai, o que é vai. que nós podemos fazer para o que nós podemos para o, fazer o, o seguinte. Numa primeira fase, trabalhar com uma lixa muito fina, é muito importante uma lixa muito fina, Rui, porquê? Porque a lixa No fina, primeiro passo? No primeiro passo, okay. no primeiro passo. Dar uma lixa fina para poder... Despolir um pouco o móvel para ganhar mais aderência. Uhum. Okay? Neste caso, estamos aqui, passamos uma lixa muito fina. O que é que fazemos com isso? Vamos a abrir o é, da madeira. É, é imprescindível, não? não dá para passar à frente. Eu sei que o trabalho às vezes é mais chato, as pessoas não gostam de fazer nada. Temos aplicar, sempre várias soluções. Mas tem, tem mesmo que exatamente, fazer. exatamente, também temos várias soluções para passar esse tipo de processo. É verdade que um dos maiores desafios e às vezes as pessoas não querem é passar a lixa. Uhum. Neste, neste caso, nós temos aqui alguns produtos em loja que pode simplesmente substituir o trabalho de passar a lixa, que é este tipo de produto. Este é uma tinta esmaltada que não, não é necessário o primário. Vai substituir? Exatamente. Okay. É, é muito bom, não achas? Sim, claro. Exatamente. Vai As pessoas, em vez de estar ali então, a lixar, a criar aquele agora, então, pó... explica-nos melhor no que é que consiste. Consiste num esmalte já preparado com uma espécie de unidocedor que faz com que não seja necessário o primário. Uhum. Como, é que nós, como é que se processa este tipo de produto na aplicação? É muito simples. Utilizamos álcool. É simples. Só álcool. Para quê é que é o álcool? Utilizamos o álcool na preparação da superfície. Exatamente. O que é que o álcool faz? O álcool vai desengordurar o móvel. Depois as pessoas perguntam, mas como é que o móvel tem gordura? Mas tem. Ah. Então, nós passamos o processo... É Simplesmente. Temos aqui não, algo não, para abrir. Não tenho aqui comigo um objeto portanto. Queres utilizar a espátula? Sim. Ok. Em casa, por favor, não convém. Se tiver algo próprio para a abertura, é muito mais fiável. Queres que sejam na embalagem? Hum, acho que não. Acho que consigo. Hum, já consegues, não é? Não, ainda pronto é mais rápido sim. mais rápido <risos> então temos Portanto, assim um bocadinho de álcool ok? coloca-se num pano exatamente num pano e passamos sobre e desta forma fazemos a limpeza e, da superfície exatamente estamos a desengordurar exatamente o móvel mas isto acontece em qualquer tipo de móvel, seja okay, envecerado, seja, seja... De experimentar exatamente não tem a ver especificamente com este produto que referiste, não é? Não, não, não. É ex exatamente, o, o, esse, o produto em si pode ser aplicado em qualquer tipo de móvel. É um produto específico mesmo para móveis de cozinhas, banhos e de sala, qualquer tipo de produto. Ele dispensa o primário, okay. que é muito importante. Sim. Após esse processo, nós podemos sim abrir o produto, agitar o produto antes da utilização okay. e aí sim, Podemos aplicar. Na embalagem o rendimento, não é? Exatamente. Ela tem um rendimento mais ou menos de 9 metros quadrados por de mão. Por de mão. É muito importante aplicar sempre a segunda de mão. O intervalo entre de mãos é mais ou menos entre 4 a 6 horas. Uhum. E é resistente à lavagem. É resistente à lavagem, sim, senhor. É resistente à lavagem. E o mais engraçado é que é um produto ecológico. É a base de água. Uhum. Não tem insolvente, é não tem nada, bom, não tem bom. cheiro. Uhum. Não precisa disto. Após esta aplicação, nós temos sempre a tendência de proteger o móvel. O móvel, assim, já está protegido com a tinta, mas queremos proteger a tinta de, de certas pancadas, de riscadelas e fico. Por vezes, às vezes, estamos a andar aí destruídos e tocamos no móvel. Temos aqui este produto, que é um produto específico mesmo para a proteção dos móveis. Okay. É uma espécie de verniz. Não é um verniz normal que se aplique nos móveis, mas é um verniz mesmo de proteção, especificamente para... Na embalagem refere bancadas, mas pode ser aplicado a qualquer móvel? Em qualquer móvel, okay. qualquer móvel tá bem? em uhum. qualquer móvel. Não tem cor, não é? Não tem cor, é em color. e ele tem, tem ele tem várias tonalidades, uhum. tem mate e tem também acetinado. Okay, tá neste caso este não tem brilho. É, exatamente, este não tem brilho, se quiser um acabamento mais meio, meio brilho ou como chamamos acetinado, também temos o produto em causa. Bom, nós passamos agora para os produtos ou os móveis com cera, temos aqui este produto com cera. É o que está nessa placa? É o que está nessa placa, já foi aplicado, já aplicamos o produto, o produto está todo encerado. agora só aí a divisão para percebermos melhor que a divisão é muito simples, esta parte aqui está toda encerada e este é o móvel ou a madeira crua que pode ser encerada mesmo assim. Podemos ver a diferença. Exatamente, só para poder ver a diferença e a cera pode ser com vários tipos de tonalidade. Neste caso eu utilizei aqui o Nogueira para dar só uma ilustração. E poder trabalhar ou Foi poder... cada apenas uma de mão, não é? Uma de mão, só uma não de é. mão. Mas nesse caso, Rui, eu não quero ter mais o móvel encerado. Eu quero pintar o móvel. Mas eu me pergunto, como é que eu sei se o móvel está encerado ou envernizado? É muito simples. Com uma lixa fina, nós vamos sobre o móvel lixar ligeiramente. O móvel já encerado, agora qual é o grão da lixa para o grão acontecer? da lixa estamos a trabalhar com uma lixa 180 ok Está bem como é que eu sei porque a lixa em si não faz pó simplesmente ele fica engordurado cria uma gordura isto quer dizer que eu tenho cera no meu móvel uhum. e agora se eu, se eu te ver verniz e sabes mais ou menos como é que eu posso definir não. é simples venho aqui esta é o móvel está encerado, ah, perdão, está com verniz, este é só para ver que ele já foi aplicado o verniz, utilizei o verniz de cerejeira, este é o um móvel cru. Então e... na placa do lado de cá tu tens cera e na outra, esta verniz. Esta tem cera e esta é verniz. Okay. Para eu saber se o meu móvel é envernizado ou encerado, eu passo por esse processo. Uhum. Já vimos como é que nós conseguimos definir se o móvel está encerado. É, é, lixar o móvel, se não fizer pó, se não fizer pó, e nós fizemos assim, não sai. Significa que tem cera. Significa que tem cera, porque uhum. a cera tem gordura e agarra na lixa. lixa. Exatamente. Com o verniz, damos aqui uma lixa também ligeira e ele começa a fazer pó. Se fizemos assim, Cá está. Já sei que isto tem uhum. Com este passo conseguimos. Com este passo eu consigo. Exatamente. A tem cera exatamente exatamente. Exatamente. exatamente. Então. então sem, sem pó, cera. Sem pó, cera. Com pó, cera, verniz. Com pó, verniz. Ok. E agora, para desincerar o móvel, eu utilizo este decapante. É um decapante mesmo específico para cera. Não é um decapante normal para remoção de verniz. Uhum. É bem? E é como é que é feita a aplicação? A aplicação é muito simples. Nós vamos com uma boneca de algodão. Temos aqui uma boneca de algodão, se não tiver uma boneca de algodão pode ser um pano, uhum. não há problema. Tu aconselhas mais a boneca de algodão? Sim, sim, sim, sim, aconselho mais a boneca de algodão. Só um bocadinho. Vamos Todos aqui. esses passos são de aplicação simples, não é? É, é, é, é, seja, é muito simples. Ao alcance de qualquer um qualquer pessoa Ao alcance de qualquer um e qualquer pessoa pode fazer e até é divertido. É muito divertido. E como tu até realçaste no início do, do, da nossa bricola, é um trabalho que até pode ser feito em conjunto. Exatamente, é, em, em, um conjunto, em conjunto. Em conjunto com a família, estamos ali todos os anos divertir. É muito, é muito gratificante. E desta forma estamos a reutilizar os nossos Exatamente, modos. exatamente. Fazer a reciclagem para não dar a deitar fora e ter que comprar outros. Não, uhum. é muito simples. E Há um passo. mudar também, para ficar diferente. Exatamente, exatamente. Olhamos aqui a boneca de algodão. E... Passamos. Se tu reparar ruim ele começa logo a desencerrar. Exatamente. Começa logo a sair a, a cera. O decapante de cera está a atuar. Exatamente. Começa o decapante a atuar. Algo muito suave, não é nada de algo difícil. É muito suave mesmo, muito suave. É como se estivéssemos a limpar alguma coisa em casa. Sim, sim. sim. Tá? isto é o processo para desencerar o móvel. Então, Nunca... passar para a peça de... Vou verniz? passar para a peça de verniz. A peça de verniz. Parece que não, mas também é muito simples. Rui. Muito simples. Mas não vamos usar um decapante, porque não há necessidade de usar decapante. Simplesmente também com uma lixa fina, uma vez que nós vamos pintar. Uhum. Mas se quiséssemos uma... utilizar o decapante, estava, estava incorreto? Estava, estava incorreto. Ou seja, não está incorreto. Uhum. não está incorreto. Só que requer mais requer processos, desde a utilização do decapante, raspar, lixar. É um processo que parece que não e leva a um. Nesta situação já é um decapante próprio. Para exatamente, aqui. exatamente. Neste caso, não vamos usar decapante, porque isto é um decapante para cera. Tinha que ser um decapante exatamente. para madeira. Então, Mas o teu conselho é utilizar a lixa? Ou utilizar a lixa, uma lixa muito fina não convém utilizar uma lixa muito grossa para não riscar a madeira Bem, isso, é, isso é muito importante hum, tá? madeira é algo muito sensível e claro. convém respeitar uh, os veios da madeira Portanto, para não dar... o mesmo grão. Exatamente, exatamente, podemos manter o mesmo grão passar uma lixa fina não é necessariamente tirar o, o verniz todo Não é necessário exercer muita força. Não é, peça, é necessário... não, não, não, não. não é necessário ter muita força. Assim, muito leve. O que é que nós estamos a criar? Estamos a criar porosidade criar porosidade para abrir os poros da madeira para poder aplicar, neste caso, a tinta. Se eu quiser, é, é de relembrar: se eu quiser remover de todo o verniz, aí sim tenho que, tenho que utilizar o, o decapante hum. Não, Neste não... caso, foi apenas uma pequena parte. É? Exatamente, uma e pequena desta parte. Dessa forma, a tinta vai penetrar melhor. Na... Vai penetrar melhor, exatamente. Se não quiser usar o decapante, pode usar uma máquina, uma lixadora, uhum. que é muito mais rápido e estar ali para remover. Percebe? depende também da peça. Exatamente, do depende do também da peça. Sim, depende. Depois dos móveis, a máquina não chega lá e é só passar mesmo algo muito leve. Após essa aplicação, de lixar, já temos aqui os foros abertos da madeira, tiramos o pó. Com um pano, podemos usar assim o pano, e a madeira está pronta para ser trabalhada. Neste caso, passamos aqui para esta parte, é, uma, é um móvel já pintado, uhum. temos aqui a diferença. Então, essa, seguindo aqui a ordem, essa já é o móvel com a, já com a tinta exato, aplicada. Com a tinta aplicada. Ok, Cera, verniz e tinta. E, e tinta aplicada. O que é que acontece? Eu não quero mais esta cor. Quero mudar, quero dar mais vida à minha casa, aos móveis, quero uma cor assim, um azul mais, mais forte, menos forte. O que acontece? O mesmo processo de lixar aplica-se no móvel. É importante saber se o móvel já tem alguma... Se, se eu quiser dar continuidade à mesma cor, eu simplesmente passo uma lixa muito fina, muito fina mesmo, uhum. e... Como fizemos aqui para abrir os poros da madeira e aplicar okay. a Nessa mesma situação cor. já não é necessário fazer aquele teste que tu fizeste anteriormente porque já, já, não, é, não, não, não, já não, é notório. Não, não. Exatamente, já é notório que o móvel é tem tido. Mas eu quero alterar a cor do meu móvel. Eu não quero ter mais desta cor. O que é que eu faço? Com uma lixa, pode ser um grão mais acima. Eu vou simplesmente voltar a lixar. Não necessariamente até o fim. Uhum. Mas aí, aí já aconselhas uma lixa com um grão Com um superior. grão mais acima. O grão mais acima tá bem um grão mais acima, sempre a dar uma lixa. Se o móvel for aquele móvel grande, pode, podemos sim utilizar uma, uma máquina para poder o trabalho ser muito mais, mais rápido e, e mais e prático. Porquê? É para evitar que fique riscado é? Exatamente, para evitar que fique riscado Com uma lixa não muito grossa, só um grão mais acima. Estamos a falar do 180, 180 talvez. Uhum. O grão mais acima de 180 após este processo todo podemos considerar que a madeira já está pronta para ser aplicada mas não esquecemos uma coisa e se a minha madeira tiver alguns carunchos e bichos e fins exatamente, agora como sim. é que eu faço temos que tratar exatamente temos que tratar e de que forma é que este processo de todo é antes desta aplicação porque porque a madeira não está não está com os poros abertos então não, não é relevante aplicar o produto sem ter que passar por esses processos então, todos. Exatamente, então deslevaçamos por estes processos, Exatamente, então, exatamente. para abrir o foro da madeira, para a madeira receber madeira. o produto em si e absorver para poder combater os bichos. Nós temos aqui este produto, que é, um, que é um tratamento de madeira. É um produto próprio para tratamentos e prevenção de bichos. Também de fácil aplicação. De fácil aplicação, de fácil aplicação. É, que é, que é assim, temos várias, várias, várias formas, podemos utilizar uma trincha, podemos utilizar um rolo, simplesmente, é pincelar o móvel todo, simples um, rolo um simples rolo ou uma simples tricha, uhum. pincelar, simplesmente deixar secar e o trabalho está feito uhum. Tens ah. aqui outra alternativa. E temos também aqui a alternativa do, do spray, temos alguns móveis com alguns furos, fiz temos aqui e o spray. Isso é indica quando a madeira já está atacada. Exatamente, exatamente, quando a madeira está mesmo muito atacada, muito atacada convém, temos aqui uma seringa uma espécie de uma seringa uhum. que é aplicada sobre os buraquinhos e esse é o chamado injetor injetor não? exatamente sim, já vem Vamos fornecido aqui... com o próprio produto exatamente já vem fornecido com o próprio produto exatamente estou a ver que já estás a pensar em fazer umas <risos> umas remulações da lá forma em casa como realmente <risos> estás parece extremamente fácil. é super fácil super sim. fácil super fácil após esta, esta, este processo todo então começamos sim a parte da aplicação da tinta nós vamos utilizar um primário. Uhum. O primário neste caso Esse é es... específico para madeira. Específico mesmo para madeira. Se for universal já não aconselho este. Aconselho, mas eu prefiro trabalhar com este é, é mesmo próprio uhum. para madeira. Então, já conheces este produto? Já, já, já. Já trabalhei com o produto. É super fantástico, uhum. super ecológico e recomendo. E, e, e o mais engraçado é que não tem cheiro nenhum. Não tem cheiro nenhum. Sim. Normalmente nós, temos, nós, temos, nós atribuímos exatamente, isto Exatamente. temos ativo. e depois não, nós temos crianças em casa que por vezes também querem partilhar connosco e participar da bricolagem ah, e até é ah, muito divertido para os miúdos. E a palestra está então, ao convívio familiar para fazer Exatamente. E são todos a base de água. Portanto, sujeito uhum. Não há problema, ok? É só lavar as mãos sai. e sai facilmente. Exatamente. Nós temos aqui a aplicação, nós temos aqui o primário. O primário é aplicado. O primário logo, é de cor branca? É de cor branca, de cor branca, exatamente. Temos aqui. É... A contigo, exatamente. Vou utilizar aqui uma espátulazinha. Vou utilizar aqui uma espátulazinha. Tenho aqui. Portanto, é aplicado com o rolo. Com o rolo. Ui, tu podes aplicar com o rolo de esponja uhum. que temos aqui. A um rolo que nós chamamos de pelo de rato. Exatamente, que é o um pelo mais curto. Exatamente, é o pelo mais curto. Eu, eu gosto de trabalhar com o pelo de eu sugiro para trabalhar com o pelo de com rolo de esponja, uhum. porque dá um melhor acabamento, um acabamento muito mais liso, muito mais suave. Não quero dizer que o de rato não não não faça o, o... segredo do acabamento eu, de um bom acabamento também está no rolo. Tá no rolo, exatamente, exatamente. Eu vou utilizar esta. Uhum. Depois de mexer, convém mexer muito bem. é fácil aplicação, é fácil aplicação, o, muito muito um rolo, fácil, muito primário. fácil. Se nós podemos, se, se o móvel tiver muitos muitos contornos, uhum. trabalhamos sempre com uma uma passar ali uhum. nos contornos e depois passar o, o rolo. Então, rolo e uma Rolo tá? e uma matriz. É muito importante, e não te esqueças da fita. É muito importante trabalhar sempre com uma fita para proteger as zonas que não vamos que não queremos, que não queremos aplicar a, a tinta em si. Se quisermos dar um. E também se quisermos fazer cores diferentes. Né? Exatamente, com no cores diferentes. Então. Uh, aqui as madeiras já têm a proteção. Já tem aqui a proteção. E eu simplesmente vou utilizar este móvel que está invernizado. A sua maioria os móveis estão sempre envernizados. Uhum. Então vou utilizar aqui o, o primário. E simplesmente vou aplicar. vejo como é fácil uhum, exatamente. fácil e divertido é necessário uh, dar mágica uma de mão uma de mão é o suficiente uma de mão bem aplicada é o suficiente uma de mão bem aplicada é o suficiente porque ainda é o primário não é exatamente esse é o primário exatamente foi aplicado devemos deixar secar um intervalo entre quatro a 6 horas no intervalo entre 4 a 6 horas é, onde, é o, okay. o suficiente, seis horas e Sim. Depois... Sim. Máximo seis horas, o máximo de 6 horas, o mínimo, ser, exatamente, então. está, está pronto para ser usado. Após esse processo do primário, hoje chegamos a parte que eu adoro, que é dar realmente vida ao móvel. Uhum. Este móvel já tem primário, já exatamente. passamos, já tem mais de 6 horas, está bem? <risos> já tem mais de 6 horas e já está preparadinho e pronto, para ser utilizado relembrar Pizeste que esta meia divisão não é, para exatamente exatamente para perceber que o móvel é natural, é, é natural e aqui após esse processo primário, todo após esse processo todo cá, só, aplicar seja, passamos desta peça três, exatamente né? exatamente uh, lixamos tratamos o do, do, dos bichos da, da prevenção do, do, da madeira e o primário agora estamos pronto para aplicar a tinta e dar um novo ar ao móvel. Ok. Mexer sempre muito bem. Explica-nos o tinta que vais usar. Nós estamos a trabalhar com esmalte, é um esmalte específico mesmo para madeiras e ferro também. Uhum. Uh, vamos utilizar um acabamento acetinado. Este esmalte não é aconselhado para móveis que ficam no exterior, é só interior. também. Okay. É a base de água, ecológico. E sem cheiro. E sem cheiro que é muito importante sem cheiro. Exatamente. Eu vou trabalhar com o um rolo de, de espuma. E o fato de ser a base de água também é de secagem mais rápida? É, é de secagem isso? mais rápida, sim, sim. É de secagem mais rápida. Portanto, toda a limpeza feita dos materiais? É tudo a base de água. A água. Exatamente, Porque tudo a base de água. A que fica nas nossas mãos. Tudo a base é de água. Lá. Não há problema nenhum. Nada como uma boa água não, não tira a tinta. Aí vais utilizar também o rolo de... O rolo de esponja. De esponja. De esponja. Já aplicamos o primário, a madeira já está pronta, o primário já está seco. E agora vou passar a parte, como eu disse anteriormente, que eu adoro. acabei a parte mais criativa. É, é a parte mais criativa, é? sim senhor. Então temos aqui. E claro, esta cor é muito linda. Adoro esta cor. Mas nesse caso, se calhar não tínhamos um tabuleiro, né? Sim, sim, não, não convinha, convinha. Convém sempre uh, ter um tabuleiro uhum. e meter a dinta também. Tá e começamos aqui o nosso processo muito simples e muito prático. Isto também é rápido. Relembrar que é aconselhado sempre um tabuleiro, tá bem? É muito simples. É um trabalho que eu adoro, adoro. Estás espalhar a tinta, não é? Exatamente, tem que se espalhar bem a tinta. Não é necessário carregar, Rui. Uhum. Ela própria vai fluir. Até porque acabamos de ter um rendimento maior. É? Exatamente, exatamente. Não gastamos tanta tinta. Exatamente. E aqui quantas mãos é que tu recomendas, duas? Bom, é necessário, eu recomendo sempre duas de mão Rui, duas de mão, é sempre para garantir que o móvel fica com acabamento de excelência. E o intervalo entre elas? O intervalo sempre também é entre 4, é, a 4 a 6 horas. Está ali qual como o primário. Exatamente, tal ali qual como o primário. Eu não sei se lá em casa conseguem ver. esteja. Ah, obrigado! Temos aqui o móvel a ser completamente restaurado. A partir de para qualquer tipo de madeira, não é? Qualquer móvel que queremos. Madeira que queremos restaurar podemos aplicar exatamente qualquer tipo de madeira mesmo até os laminados uhum. sem passar pelo aquele processo da lixa a aplicação de um primário Eu tenho é muito difícil ainda... mas, metal ainda... Não mas ainda, bem... ainda bem que é para metal também não foi Tu referiste? sim sim sim sim sim ainda bem que... que realçaste isso que é muito importante Rui. que vou deixar isto aqui nas madeiras laminadas uhum. nós temos um primário específico para laminados não é o mesmo primário estamos a falar desta primário okay. é um primário ah, para é específico. É específico para laminados não é o primário que eu utilizo numa madeira comum numa madeira normal é um primário específico para laminados Essa as azulejos leis... constantemente não é se no móvel laminado exatamente no móvel laminado utilizamos sempre este primário como o laminado é algo prensado e tem sempre mais aderência lixando... é mais difícil, exatamente é? a aderência é muito mais difícil é muito mais difícil okay. e aqui o móvel Passamos aqui a esta parte. No caso também de haver fendas e fissuras na madeira, quando são móveis mais antigos, também podemos fazer essa reparação, não é? Com certeza, com certeza, com certeza. Este processo, de... nós temos aqui este produto, que é uma pasta de uhum. reparação de madeira. Eu aconselho sempre para utilizar um, um produto neutro, uma vez que são um produtos pintáveis, tu podes aplicar. Eu referiste isso porque existe cor, não é? Exatamente, existe cor. Nós temos nesse caso é o neutro, temos o branco, temos o mogno, temos a cerejeira. Ou imagina que eu não quero pintar, eu quero invernizar. Uhum mas o verniz que eu tenho a é cerjeira nós temos o produto isso também é uma forma de exatamente. Um exatamente. que um exatamente exatamente já não o móvel exatamente exatamente e temos assim em Petum e também temos em pasta e temos e também em pasta não, sim, não, não temos, temos aqui a pasta existe sim existe também em pasta também de fácil, em pasta. Aplicação, é? de fácil aplicação de fácil aplicação com uma espátula com uma espátula após a aplicação ela tem uma durabilidade de, de secagem de 24 horas, aconselhado, uhum. 24 horas, para garantir que o produto ah, está bem já, aplicado. o tempo de secagem já é maior do que Já o que é maior, exatamente. Aqui, exatamente. Okay. Uh, pronto, uma vez que é uma pasta, requer mais tempo de secagem. Após a secagem, uma lixa fina, muito ligeira, é sempre importante a lixa fina, porque nós não queremos alterar a cor do móvel. Simplesmente, se eu quero... Enserar, eu simplesmente vou dar uma lixa fina para não riscar ou ferir a madeira, porque a madeira também tem sentimentos, não é? <risos> <risos> uma lixazinha muito fina uhum. para não tirar a cor que está lá e depois podemos sim realçar a cor com produtos, com verniz, de, independentemente da tonalidade que nós temos, podemos utilizar o verniz adequado para, para, para o móvel. Ok. E essa fase de reparação de fendas e fissuras também é feita antes, não é? Sim, sim, sim, no feito antes, da, da muito peça, antes, sim, exatamente, muito fissuras, antes, exatamente. Nós essa ou seja, no fundo, no fundo, penso, perdão, Rui, e tens toda toda razão, é um processo que é a primeira, ou, ou seja, a segunda fase uhum. do processo de renovação. Vem a seguir ao tratamento. Vem a seguir ao do... tratamento. Sim, no caso de ser necessário. Exatamente, no caso de ser necessário, exatamente, no caso de necessário. É assim que o aplica-se para as finas eficientes. Exatamente, com então, as Sim, sim, sim, sim. Vamos dar, então, aqui continuidade... Nessas zonas mais sensíveis utilizamos sempre o e um e pincel. da, da trincha também devemos ter em consideração ou pode ser uma lixa qualquer? O que é que tu aconselhas? Sim, sim, convencer aquelas trinchas. Eu aconselho sempre o, o, a lixa 40. A lixa 40 com um pelo um muito suave uhum. para não deixar muitos riscos muitos riscos no móvel. Portanto, o resultado do bom trabalho, uma vez mais, depende das ideias. Ex exatamente das tudo condiciona. Uhum. Por vezes também temos o um jeito para fazer a pintura, mas se as ferramentas não forem... Exatamente, as, as adequadas, não por mais que queiras, não, não consegues ter um, um, um resultado de excelência. Okay. Já temos uma gaveta feita. O mesmo processo. Poderia ser ao contrário, não é? Poderias aplicar uma cera ou um verniz. Exatamente, exatamente. depois de ser que pode ser logo utilizado? Não, convém sempre esperar um intervalo entre 24 horas. 24 horas é o suficiente para secar hum. e, okay. e ter ali uma garantia de que o produto está seco e pode sim ser uh, utilizado. Temos de ter em consideração esse tempo, imagina que é um móvel de uma cozinha, por exemplo. Exatamente, exatamente tem que ter muito, muito, muita atenção a isto. De uma casa de banho? De uma casa de banho. São indicadas para cozinhas e casas de banho, é? Cozinhas é, e casas de é banho, casa exatamente. A aplicar. E o fato de ser lavável também ajuda? Exatamente, sim. E o rendimento, seja, na tua opinião, também é bom? É, é o rendimento. Ele rende mais ou menos 9 metros quadrados. Uhum. Se formos a falar em imóvel, se calhar rende muito mais. Uhum. Uh, estamos a falar de 9 metros quadrados por de mão. Normalmente utiliza-se sempre okay. duas de mão, Mas aconselha sempre. Para quem não sempre. tem ideias, 9 metros quadrados, uma parede? Sim, sim, sim, 9 metros quadrados. Legões, em... digamos, normais, não é? Sim, sim, sim. Sim, sim, okay. sim 9 metros quadrados em parede, sim. Em móvel rende muito mais. Uhum. Como vês, é um processo muito fácil exatamente. muito fácil, muito divertido e temos que ter em conta que não estamos a deitar a peça fora não é temos exatamente a... não estamos ah, a de... depois é aquela peça aquela peça antiga que temos uma uma estima muito ou pode ser sentimental ah, alguém sentimental, exatamente é. foi dos nossos avós a mãe é que ofereceu e fins e não queremos deitar fora então vamos restaurar e dar um novo uma nova vida ao móvel uhum. E se nos fartarmos? Podemos fazer tudo novamente? Exatamente, tudo novamente. Sem problema nenhum. Olha, tem uma questão que surgiu, Gerson. Diz-me. O móvel já foi pintado a preto, mas quer cor clara. Portanto, o que se pretende aqui é o, o, qual é que é o espaço, o que é que, o que é que tem que se fazer. Portanto, passar, porque é, é, uma, é um processo drastic, não é passar de uma cor mais escura para... Eu, mais é, aumenta, é, realmente é, realmente mas temos sempre, sempre, aquilo que nós chamamos solução. O móvel pode ser mais escuro, mais claro, independentemente da tonalidade que quer dar, ou mudar de cor, utilizamos sempre um primário. Não devemos desistir, não é? Nunca, não, nunca desistimos. Porque é desistir, mais escuro claro, não sempre não. solução. A primeira fase é sempre os processos que fizemos. Dar uma lixa no móvel, uhum. aplicar um primário e, após o primário, a aplicação uma de mão muito bem aplicada, pode aplicar qualquer tipo de cor que queira tanto clara, uma cor média ou então uma cor mais escura daquela que temos lá e é muito simples. Então, com o primário resolve tudo? Com resposta. o primário resolve tudo. É isso que reforçamos o número de mãos? Ou também não. Confirma é sempre uma, uma, de mão. uma de mão. Eu quando digo uma de mão, não, não me refiro em passar o rolo. Só. Uhum. É pintar o móvel. Okay. Só que só, só aplicamos uma de mão. Sim. Uma de mão não. exatamente temos que exatamente, exatamente, exatamente. Por exemplo, eu neste momento eu posso voltar a aplicar. Não quer dizer que já dei duas de mão. Eu estou ainda numa primeira fase porque não houve o um intervalo de secagem. Uhum. Ou seja, eu posso aplicar, posso estar aqui a dar três camadas, não uhum. convinha, de primário, e deixar secar. Após no a secagem. Terão, mas no verniz e na cera escurece com o número de mãos, ou mantém-se a Não, não, não, não. não. Mantém-se porque hum, o móvel em si, ou melhor, o primário em si já é branco. Já é branco e vai, e vai dar aquela proteção para receber qualquer tipo de cor. Ok. Então nós já terminamos aqui a fase da primeira de mão. Temos aqui... Eu acho que está lindo. Passamos a primeira de mão e agora é esperar... É só deixar secar. É só deixar secar para aplicar a segunda de mão. Ok. Tá? Então recapitulando aqui só para terminar, portanto, trouxeste aqui uma peça, uma peça laminada, outros, uma peça laminada, e trouxe aqui a solução com o primário. Temos aqui a solução com o primário. Exatamente. Neste caso, aqueles móveis de cozinhas que já vão precisados, laminados, uhum. não se utiliza este primário, utiliza-se este, este primário, lixar, se formos aplicar uma tinta. Neste caso, se devemos a trabalhar com esta rua. Okay. porque as pessoas não querem alguns clientes umas famílias não têm não querem passar por esse processo de lixo uhum. primário então passamos com um álcool uhum. simplesmente desengordurar Desengorduramos. o móvel e utilizamos diretamente a tinta ok no intervalo sempre de secagem entre 6 a 4 horas para aplicar a, segura, a segunda de mão e está feito a nossa reconstrução do do, okay. do móvel na peça a seguir aplicaste cera na peça a seguir apliquei cera uhum. exatamente o mesmo processo se eu quiser aplicar cera uma outra cera com, outra, com uma outra tonalidade garantir que removi toda a cera do, do móvel e um outro processo que é a aplicação de cera ou pintar ou invernizar ou seja no fundo, no fundo temos sempre que remover o que está no móvel, porque independentemente, seja qual for a independentemente, porque a função dos produtos é proteção, Exatamente. se eu aplicar qualquer tipo de produto por cima daquele... A maior parte das pessoas até pensa, eu tenho lá uma tinta, mas vou também novamente pintar, então vou deixar aquela tinta antiga, é errado, não é? É errado, é errado, é errado, é errado. E tinta com verniz é totalmente... É incompatível, não é, incompatível. Não, é não é, porque o verniz, tanto o verniz e a cera têm aquela função de proteção do móvel. Uhum. Se a função é proteger, qualquer tipo de produto que queira ser penetrado na madeira, o verniz não vai aderir, não, não é? vai aderir, não, não okay. vai aderir. Lá está, por isso é que temos que lixar ou remover o que está na, na, na madeira para poder aplicar exatamente. e aplicar, tanto para eu ia dizer. A seguir já tens o verniz, fizeste o mesmo processo, depois uma peça com a tinta e finalmente tens o exemplo de um móvel, do móvel um primário, exatamente e com a tinta aplicada, exatamente. Pronto e vimos realmente neste espaço que até é fácil, temos produtos que é super fácil, super, super, super e fácil, super é fácil, de exatamente. Utilizados portanto, com ferramentas adequadas conseguimos fazer esta alteração e exatamente. evitamos o desperdício, garantimos exatamente. a sustentabilidade. Exatamente, porque isto é muito importante, isto é importante. Exatamente, portanto, deixamos essa mensagem hoje que até o Dia Mundial do Ambiente pois, pois, exatamente. é apropriado falarmos, falarmos da Exatamente, e garantir que os nossos produtos são produtos ecológicos, uhum. são todos à base d'água, água, sem cheiro, portanto, é muito fácil trabalhar com isto. Ok, Gerson, olha, muito obrigado pela tua Obrigado. Eu, obrigado. nos Dias da Casa Sustentável. Foi, foi, foi ótimo teres vindo aqui, foram dicas uh, certamente interessantes e realmente o mostraste e a fazer aqui em direto. Exatamente, é, fácil fazer é muito, tipo fácil, muito fácil, muito fácil. Muito. Ok, tá. obrigado. Obrigado, Rui. Quanto a assim, também muito obrigado por teres estado na nossa companhia. Uh, ao longo do dia ainda vamos ter mais demonstrações de produto e também um workshop. mantenha se connosco, obrigado e uma boa tarde. Boa tarde.